Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. O nosso vestido tendência chique. Olha só que lindo que ele é. Olha só, gente. Se você quiser adquirir o casalzinho dele, tá? Tem o um conjunto tendência chique aí, que é o de menino. Então, é só você colocar aí, na... aí no nosso site e colocar ali... Tendência chique já vai vir o casal para você comprar o casal com desconto, ou o vestido, ou o traje, né? Que é duas peças, né? Que é a, a coleira e a capa. Então ficou muito lindo esse vestido. Tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito lindo esse casal, ficou chique demais, gente. Olha só, rico em detalhes, maravilhoso. Então vamos lá fazer ele hoje? Bora lá, é rapidinho, vem comigo.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 pessoal, fazer o nosso vestido tendência chique. Então, vamos lá. O que, que você vai precisar? Dos moldes, né? Dois velcro tá? Uma argola ou meia argola, tá? Os elásticos, assim, pra tá fazendo lacinho, tá? Sempre a gente faz um lacinho pra combinar, né? Os velcros, já falei. Ah, e os moldes, né? Aqui, a saia, tá? Ah, vai, vai ir assim os moldes para vocês da saia, tá? Então, essa parte aqui, você vai cortar quatro vezes no vermelho ou no preto. Aqui, eu tô fazendo vermelho, porque a gente fez o um menino vermelho, né? E... Duas vezes aqui no branco, né? Ou na cor que você quiser. Aqui eu tô usando cetim, tá? Tô fazendo vermelho porque o meu preto, no meu cetim preto acabou. E eu não queria fazer com tricoline, porque a, esse tecido do meio aqui, ele é um seda amassado, tá vendo? Bordadinho. Então eu queria fazer com seda. Pra... Eu vou usar aqui também filó de armação, tá? Como que eu cortei esse filó? Coloquei coisa de três centímetros entre um e outro para a saia ficar maiorzinho um pouco, tá? Ok? E esse molde aqui tô usando o nosso cetim amassadinho e bordadinho, tá? Duas vezes dobrado, tá? Esse molde aqui Duas vezes dobrado, tô usando o meu vermelho de cetim. Aqui, esse molde não tem pra vocês, mas vocês façam, é fácil, é pra fazer o lacinho do cabelo, tá? Então, a quatro centímetros, tá? Quatro por três, um retângulo de quatro por três, tá? E mais um retângulo menor aqui pra gente fazer o laço. Fazer o filete do laço. E esse filete aqui, que tem quatro por três também, é pra gente fazer o filete da guia. Não tem, mas a gente vai colocar uma guia, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos fazer a nossa peça, então. Vamos começar com o nosso lacinho, já que estamos com a linha branca aqui. Vamos fazer tudo que tá com branco, né? Vamos embora Tirando a nossa peça, aqui a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez e uma vez no meio. Tá? Uma vez no meio, assim. Já vamos colocar o nosso elástico aqui. Tá? E aqui a gente vai passar uma costura... Um anel aqui Aqui a gente vai fazer Isso aqui Pegar um pedaço de linha E agora, vamos colocar no nosso laço aqui dentro. Vamos passar um pingo de cola. E aqui vamos colocar um brilho. nosso laço tá pronto. Reserva. E vamos pegar nosso corpo aqui. Avesso com avesso. E vamos passar uma costura por tudo. pique nossa de segurança aqui. Nessa nessa peça que eu não vou passar para esse ponto aqui porque ela é branca e ela é amassadinha. Se eu passar o esse ponto aqui ela vai esticar e não vai ficar legal, tá? Então o legal dela é ela ficar amassadinha assim, tá? Então eu não vou passar para esse ponto, só vou passar uma peça de segurança aqui. Respeitando o inugadinho dela, tá? Ajudando ajudando a peça aí pra baixo da máquina, pra não desmanchar o amassadinho dela. E também já vou colocar velcro. já colocamos os veltos, vamos achar o meio da nossa peça aqui fizemos o pique reserva vamos pegar a nossa as nossas saias parte mais larga da saia para baixo tá gente desse molde aqui ó parte mais larga para baixo coisa aqui, tá, gente? A parte de baixo aqui, a parte mais larga aqui a parte de baixo. Então, tem que ser assim, tá? A parte pontuda pra cima, parte menos pontuda pra baixo. E aqui a parte mais larga pra baixo. aqui a gente vai passar um três pontos, tá? Ó, vira a costura pra cá e passa um três pontos. coisa aqui. Ficou assim, reserva. E vamos fazer a mesma coisa com essa aqui. E agora vamos juntar as saias, lembrando que a parte maior é a de baixo. Vamos juntar aqui. Costura com costura aqui. Vamos virar a nossa saia. A parte mais difícil que tem, mais a gente tem fazer essa saia. Eu não gosto de presspondo porque eu gosto dela, balonê e essa parte aqui, dessa. Esse tecido amassado aqui, ele dá um caimento melhor, tá? Então, vamos aumentar aqui o ponto. E vamos já franzir ela, tá? O balonezinho, tá bonitinho. Vamos ver aqui. Nosso cos aqui. Nossa saia vai até aqui mais ou menos. Nesse eu não coloquei, mas vou colocar até onde vai a saia, tá? Aqui no meu molde não tá. Mas eu vou pôr lá no de vocês, tá? Aí. Até aqui procura sempre deixar mais franzido no meio tá gente Reserva. Vamos pegar nosso filó de armação e vamos franzir também, tá? Vamos medir aqui. deixando mais franzido no meio. Eu vou no overlock, dar uma limpeza aqui, pra ficar mais fácil de pregar na peça, mas se você não quiser, né? Ou não tem overlock, não é necessário. É só pra ficar mais fácil mesmo pra pregar na peça. olha essa crendinha, essa saia, gente, né? Já volto aqui, nossa saia pronta. Vamos pegar nosso cos, fazer os piques, né? Tanto em cima quanto embaixo. Essa parte aqui, ó, é a parte de cima, tá? Nosso corpo tem que vir daqui até aqui. que é nas... que já pegamos agora vamos pegar o outro aqui tá vamos colocar a nossa saia pique aqui no meio fazer um achar o nosso meio da nossa saia aqui fazer um piquezinho aqui pra gente saber que aqui é o meio Vamos colocar tudo pra dentro aqui, e vamos pregar aqui. Cuida pra não pregar, sai aqui. para a gente tá virando a nossa peça. Vamos pregar tudo aqui, deixar só um lado aqui, sem pregar, pra gente tá virando a nossa peça, tá? Vamos colocar a saia pra dentro, tudo pra dentro. Com cuidado, devagar. E aqui vamos virar com calma. Vamos para e aqui a gente coloca para dentro e já presponta, presponta também, tá? Esquecemos de colocar o nosso, de novo, o nosso, da guia aqui. Esquecemos de colocar a nossa guia de novo aqui, que nem o do menino, né? Então, vamos colocar aqui. Dobro uma vez pra dentro, uma vez pra dentro, outra vez no meio. Já que a gente esqueceu, a gente tá colocando. Gente, cuidem. Se eu esqueci dos dois. Ficou pronta a nossa peça, ficou assim. Olha só como ficou. Lindinha, né, gente? Então, o velcro é grandão, tá? Pra servir bem, pra abraçar bem a barriga da bebê, tá? Ó, abraçar bem a barriga. Aqui. Esse é um tamanho 4, porque é pra minha Sofia. Aquele preto é tamanho 3, então ficou assim a nossa peça. Vou tirar os fiozinho. lindo, né gente? Show de bola. Ficou maravilhosa essa peça. Então, a gente tem o preto, né, que a gente fez antes, que é a peça piloto. E esse aqui, a gente fez agora do tamanho da Sofia. O preto é o tamanho 3, tá? Então, é isso gente, olha só. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. A... Ah, Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupas pet, meus amores. E também quero lembrar vocês, precisando de tecido para fazer a tua produção pet, fale com a Ju da Felipe Mares aí. Ela tem, eles têm muitos tecidos maravilhosos lá para fazer a tua coleção pet. Entre em contato aí com a Felipe Mares, com a Ju, tenho certeza que eles vão ter prazer em atender você, tá? Ah, essa peça aqui ela faz parte de um casal tá faz parte tem a peça do menino também tá então é o casal tendência chique tá esse esse casal já está disponível lá no nosso site né animania pet pet já está lá disponível esse casalzinho aqui caso você não queira comprar o casal, você queira comprar só a menina, você também tem a opção de comprar só a menina. Tem a postagem só da menina lá. Caso você queira só o menino, também tem a postagem só do menino. E caso você queira o casal, tem lá a postagem do casal. E você ainda ganha um descontão, porque para você levar o casal junto, dá um descontão. Tá bom, meus amores? Então, corre lá pro site, dá uma olhada lá. Tem vários casalzinho maravilhoso que tá saindo aí, tá? Tem vários casalzinhos que já tá lá no site. Corre lá, vê. Tem muita coisa boa saindo lá no site. Então, corre lá pro site. Tá bom, gente? Gosto também de lembrar vocês que... Deus é maravilhoso. E se ele está no negócio, o sucesso é garantido. Então, coloca, Deus, o teu negócio aí, que tem certeza do sucesso, tá bom? Sucesso de vocês, também é meu sucesso. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!